Fala galera, bem-vindos a mais uma edição aqui do Life Hacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm reinventando a sua carreira para viver com mais qualidade de vida. Os convidados de hoje são a Karen e o Alex, o casal Os Formagens, que vem ajudando centenas de pessoas em suas transformações e eles contaram aqui no podcast como que foi a transformação deles, né? que eles trabalhavam no mercado publicitário, no mercado de eventos e fizeram essa transição para viver uma vida aí com mais sentido, com mais liberdade, hoje viajam pelo mundo, foi o um casal que a gente encontrou na China pelas sincronicidades da vida, passamos um dia juntos numa cidadezinha linda lá no interior da China, conhecida como a Veneza da China e foi muito agradável, a gente trocou ideias sobre vários aspectos da vida e eu tenho certeza que você vai se inspirar não só com a história deles, mas também com várias ferramentas e práticas aí que a gente trouxe para quem está buscando uma reinvenção. Mas antes de ir para o Talk, vai lá, se inscreve no canal, ative as notificações, assine o podcast para que você não perca nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora pro Talk. Fala, galera. Bem-vindos a mais uma edição aqui do Life Hacker Talks. E hoje eu tenho o prazer de estar com o casal Formadius, um casal aí que a gente se conheceu lá em, na China, em Xangai, pelas... Sincronicidade da vida, a gente conectou muito bem. Então, galera, obrigado pela presença de vocês, compartilhar um pouquinho aqui da sabedoria. Obrigado a você pelo convite, honrado. Super feliz de estar aqui, com certeza. É, fazendo essa ponte, agora Bangkok é Rio de Janeiro, né? <risos> e vale ressaltar que aqui a gente está gravando, é quase Natal, é quase natal já, é. a gente está tá segurando aqui embaixo já o champanhe. <risos> <risos> Boa, já vamos comemorar aí ao longo da mas, então eu sempre gosto de começar aqui a conversa perguntando sobre as suas paixões hoje na vida. O que vocês diriam aí que são as paixões em comum desse casal? Música. Em comum do casal. Música, viagem. Música, viagem, comida. Acho que são as três coisas Nossa, que envolvem. Tá, eu estava tentando <risos> mostrar coisas que gastavam caloria. Certo? Música, viagem, não tem como. A comida sempre envolve as nossas viagens. Então, acho que essas três e, coisas... E eu diria um paro, pessoas. Nós Isso. somos apaixonados por praticamente todas as pessoas do mundo. Algumas não, muitas, mas assim. No geral, nós somos apaixonados por seres humanos, por pessoas. Quando a gente receber esse convite, e foi até semana, há umas das semanas a gente gravou com você, cara. a gente ama conversar, a gente ama trocar com pessoas. É uma paixão nossa também. Bom, excelente. Essas paixões são lindas, porque quando você combina viagens com música, com comida, com pessoas, é o que você acaba criando como base aí para uma uma vida de experiências, né? Quando você consegue vivenciar tudo isso, então dá para ver que vocês são um casal apaixonado pela vida, acima de todo, né? Sem dúvida. É, é a velha história, né? Que você fala muito do, do minimalismo, essencialismo, tudo isso. Cara, a experiência é o que conecta e é o que fica, tipo, é tipo, caralho você comprar, sei lá, um novo celular, comprar alguma coisa assim, mas o que você lembra quando você tá de noite na cama é quando você tá na mesa do bar, cara, você vai contar do, do dia que a gente demorou uma hora e meia para chegar lá em Xangai, não sei o que, e a gente comeu aquele almoço, tipo, rindo na, na beira da, da, do rio, é isso que conecta, tipo, é isso, e a gente esquece muitas vezes, é o que a gente fala de complicar a vida, e a gente sabe que a gente ama, mas a gente perde um pouquinho, às vezes, pelo caminho, sem dúvida. Muito bom. E agora, quando vocês cruzam com uma, uma tia que vocês não vêem há muito tempo, elas perguntam o que vocês têm feito da vida. Né? O que vocês respondem para ela, ela? Ixi, essa pergunta é difícil de responder, hein? Que ninguém nunca entende. A gente ajuda as pessoas inseguras a agirem, de certa forma. Ajudamos as pessoas que querem fazer coisas e não conseguem, têm medos, é, acreditam que elas não podem, nós vamos lá, pegamos na, nas mãos delas e falamos, cara, respira que vai dar tudo certo aí com a gente. É um trabalho que a gente faz muito de falar que sem assim, autoconhecimento você não chega, em, não chega a lugar algum, né? Então a gente meio que passa pelo processo de autoconfiança, ensinando as pessoas, ajudando as pessoas a aprenderem a olhar para elas, né? Muito do que você também fala, da questão de conexão, a gente também fala bastante da importância disso. E é isso que a gente fala ali, mais ou menos, para a tia, no, a tia do nosso amigo no, no mercado, para tipo, ajudar as pessoas. Esporta. Essa forma mais descomplicada. É Muito bom. E eu queria entender, assim, isso é algo que vocês começaram a ajudar pessoas dessa maneira tem alguns anos, né? e Só que não foi sempre assim, né? Vocês já tiveram uma vida onde vocês tinham uma geração de valor diferente do que essa, né? Então, quanto um pouquinho, Sim. como que foi esse processo de, de mudança pessoal, primeiro, né, de autoconhecimento, para vocês transitarem para esse novo modelo, e como que tem sido essas primeiras experiências já ajudando pessoas aí nessa jornada? É, 10 12 anos atrás, eu, tinha empresa, eu comecei uma empresa de eventos na área de publicidade, então publicidade e marketing, e por muitos anos eu sempre atuei com pessoas, e meu papel era ser curador, é, então eu montava grade, ia atrás de cada pessoa, pautava pessoas, pontos, então assim, era muito, mais. Eu, eu amava o que eu fazia. Só que chegou um momento que eu comecei a me confrontar com muito do que eu mesmo ensinava, e ver o mercado publicitário em si, tipo, muito do, do, do que tem em muitos mercados, mas assim, preconceito, é, coisas que chegou o um momento que eu comecei a fazer terapia e começaram, eu comecei a entender mais os meus valores, é, eles eram mais explícitos, e muitas coisas começaram a me incomodar do que eu ensinava, e eu percebi que eu não estava gerando uma mudança no mercado, eu estava ajudando o mercado a arrecadar mais dinheiro, nada de errado até aí, porém, eu percebi as pessoas cada vez mais doentes, é, eu percebi as pessoas cada vez mais tristes dentro de uma agência de publicidade, dentro de um cliente, coisa assim, e esse foi o momento que eu comecei a me desconectar da minha própria empresa. É, eu, não, eu tentei mudar la de várias formas, mas, assim, sabe quando vai? Você quer mentir para você mesmo que não, tem jeito, tal, tal, tal. E ali eu comecei a entender que eu amava pessoas e eu queria ajudar pessoas. Só que eu demorei um tempo até entender isso, é, de certa forma, abraçar essa minha própria história. Porque eu tinha muitos preconceitos, muitos preconceitos de, puta, essa autoajuda, cara, desenvolvimento, pessoal, puta, vou virar coach. Cara, que que vai uma o que machado de mim em casa, sabe, essas brincadeiras que a gente vê do Porta dos Fundos, tudo isso, e demorou um tempo, e foi aí que a Karin entra, mas aí é mais fácil ela contar agora a história dela pra gente se cruzar, porque ah, <risos> somos dois. Tá, eu entrei no mercado publicitário também, caso não trouxe, quer anos 14 já, não passam um palco de idade. <risos> e eu escolhi publicidade porque eu queria muito entender como que eu como que aquela marca que estava na TV conseguia entender que eu gostava daquilo, eu era fascinada por entender isso, nunca foi assim, quero ir pra área de criação, eu queria entender como eu fazia para entender o que aquela pessoa está pensando. E aí eu caí no, no mercado publicitário, eu amava entender sobre essa mecânica, né, essa dinâmica por trás das câmeras, mas eu sempre estudei planejamento, comportamento, sociologia, todas as coisas ligadas a comportamento humano, à mente humana, e eu me via faltando alguma coisa, porque eu não aplicava isso no meu, meu conhecimento em si de acabei estudando muito sobre espiritualidade, mentalidade, etc. Não aplicava isso no meu trabalho, mesmo assim no planejamento, né? Que é muito sobre comportamento e pesquisa, mas não aplicava. Então eu sempre tinha aquela de que falta alguma coisa. E chegou um certo momento que eu me questionei muito sobre o valor do meu trabalho em si, porque tem a questão do good advertising, né? Que é, inclusive, de... Olha o impacto que a publicidade gera nas pessoas. E eu comecei a, a compreender o impacto disso desde feminismo, é, machismo, mulheres em depressão e também a questão do homem sofrendo com isso e as crianças, né, como crescem sem representatividade e comecei a me questionar, tipo, tá, o que eu tô fazendo aqui na real, ajudando tudo isso? E eu não consegui de uma certa maneira direcionar o meu trabalho para uma coisa mais educativa, digamos assim. E aí, no meio disso, a ler, né, o que eu chamo de a mas o, o formágio apareceu aqui na, na minha vida. E eu sempre comecei, sempre fui o braço direito dele, mesmo não sendo sócia nessa outra empresa que ele falou. E eu gostei muito desse lado educativo que, apesar de ser de publicidade, era um lado mais, então, né, vamos fazer direito, é o que você tá fazendo, que essa é a nossa responsabilidade. E, enfim, também comecei a questionar, aí nossa vida se cruza, e quando ele tá de cheio da empresa, que ele fala, não aguento mais, não me dedico, não, não gosto mais, e nós decidimos, ele decidiu, né, na verdade, ele teve a ideia da empresa que nós temos hoje, e aí eu entrei como sócia eu ainda tava numa consultoria, e chegou um certo momento que eu falei, ok, não dá mais, porque é aquilo que a gente fala muito de essencialismo, né, eu tava vivendo para poder resolver as prioridades dos outros. E a minha prioridade, que no caso era a nossa empresa, estava ficando sempre em segundo plano, ou seja, ela não estava acontecendo nunca. Não tinha energia para me dedicar para essa empresa. Então, chegou um certo momento, nenhum ano de empresa, né, que a gente uhum. tinha lançado, eu pedi, pedi demissão e aí sim comecei a, a, a focar aqui no que a gente está fazendo hoje. E para mim eu descobri que foi a melhor coisa que eu fiz na vida em vários sentidos, principalmente porque eu nunca apliquei tanto as coisas que eu passei a minha vida inteira estudando como eu aplico agora. Tanto de produção de conteúdo quanto de ajudar pessoas e aí a gente chega no, na última fase que acho que para mim assim o que hoje eu posso dizer é o quanto que me que me realiza ver as pessoas realizando ver as pessoas realmente se transformando enxergando que a gente fala do despertar de sair desse piloto automático começa a prestar atenção se você quer viver se você quer uhum. realizar suas coisas então é aqui que a gente ajuda a fazer isso e muito do que a gente faz hoje é a nossa própria história de certa forma é, até você que é mentor você sabe que muitos dos seus mentorados se identificam com você porque eles estão passando por problemas que você já passou, coisas assim, então é um reflexo. E eu era muito inseguro, e muito do que eu fui construindo até chegar hoje é, é uma ajuda aos outros, eu amo ajudar pessoas, porque eu já fui essa pessoa que não conseguia enxergar minha capacidade, que não conseguia fazer nada, é, que invejava os outros, que só admirava os outros, que só via o valor dos outros. E aí a gente foi estudando muito até entender, cara, mas o que, que tem aí nessa ponta? Por quê? Porque a gente dá muitos nomes, né, tipo procrastinação, não sei o quê, não sei o quê, mas o que que tá faltando? E a gente foi entendendo, cara, era o que me faltava muito tempo atrás, autoconfiança, é, sabe, bem-estar, era tantas coisas me faltavam, autoestima, e, e eu fui entendendo que o que a gente montou hoje é a nossa própria história, de putz, quantas pessoas com tanto potencial, e que às vezes ouviram uma coisa, uma frase mal formulada de, um, de uma mãe, de um pai, de alguém numa empresa, e meio que ali define, pro resto da vida talvez, a, a vida da pessoa, e é o nosso papel de pegar as pessoas com muito carinho, é, e mostrar, não não motivacional barato, mas no sentido, cara, o que, que tem aí de, de técnica, o que tem por trás disso, como que a gente mostra pra pessoa o potencial dela, que ela precisa enxergar. Eu não posso mostrar para ela. Ela tem que enxergar nela mesma, senão é tipo, é o que todo mundo chega e fala, ah, você tem de fumar. Porra, obrigado, porque você me falou agora, parei de fumar. Então, assim, a pessoa precisa enxergar, e foi o que foi feito comigo. Então, assim, é muito o que a gente faz, é ajudar a pessoa, que nem a Ká falou, despertar, enxergar nela mesma, porque... É a gente fala, o mundo é muito incerto, e as pessoas hoje, elas precisam entender a capacidade delas e ter mais coragem para entender tudo que a gente não sabe que vai ser o mundo. É tipo, é o VUCA, né? A gente não sabe, não adianta, por mais que haja pesquisa, a gente não sabe daqui a um ano como o mundo vai estar, então as pessoas precisam estar melhores preparadas. Esse é parte do nosso papel, assim como o seu e de tantas outras pessoas. E dá também ferramentas, né, para o caso de como a gente fala bastante da questão de apenas incentivar legal a pessoa vai lá ouvir alguma coisa vou acreditar tá em mim e tal mas é um elástico né e aí de repente como assim como a autoconfiança essa motivação ela acaba então a gente faz muito a pessoa entender tá olha só a sua mente funciona assim tá é o seguinte se você não trabalhar isso daqui você vai voltar para essa mesma caixinha que você tá. então você precisa né fazer um outro caminho é um outro caminho então daí entra um pouco que a gente fala da questão de pessoas ouvem a palavra barata né de nós estamos explicando para você como é que a sua mente tá funcionando, como é que ela, por que, que você se sabota, de onde vem isso, então, ó, presta atenção nisso aqui, que é para você não repetir, para você conseguir, né, driblar, e, e enfim, e isso pra gente tem sido é, incrível, tipo, é muito gostoso mesmo ver quando as pessoas realmente chegam pra gente falando, nossa, eu não percebia tudo que tava rolando, e acho que é isso, assim, de hoje, pra, eu tô super realizada em ver, em, sinto muito prazer em ver isso. Foda, muito bom ouvir vocês, porque mostra muita legitimidade, né, quando a gente fala de autoajuda barata e muita coisa que tem no mercado que a gente não se orgulha tanto, é por a gente ver essa falta de legitimidade de pessoas tentando ajudar outros e elas nem passaram por esse mesmo, essa mesma jornada, esse mesmo mecanismo e não sentiram as dores na pele, né, dos questionamentos, do despertar, né, de de lidar com o julgamento das pessoas, né, o medo do fracasso, que são várias, uhum. vários obstáculos aí que vão aparecendo na nossa jornada. Eu queria entender como que nessa jornada onde vocês despertaram, eu gosto muito, conecto muito com, com, com esse verbo, porque eu acho que é, é o que realmente é um dos primeiros passos em uma jornada de reinvenção, é você se questionar, e você, com o questionamento constante de diversas áreas e preconceitos e padrões impostos pela sociedade, a gente vai despertando para uma nova realidade, né? Eu queria saber, dentro dessa dessa jornada de despertar, primeiro, pessoal de vocês, qual, quais foram os principais medos que vocês tiveram que superar para conseguir chegar onde vocês chegaram? Os principais medos? Cara, acho que, assim, julgamento sempre. Eu acho que esse acaba sendo o primeiro por mais que você tenha autoconfiança, por mais que você escreva texto bonitinho no Instagram, que você tem um controle até do que você tá falando, por mais que você passe em psicólogo, é, eu acho um dos mais desafiadores. Não é uma somatória que te blinda, sabe? Acertei, ah, acertei, acertei, acertei, cara, não tenho mais medo do julgamento, porque eu sou mil pontos. É um negócio que tipo depende de quem vem, a crítica, depende como vem, depende do dia como você tá, desmorona seu castelo de areia muito, assim, tipo, eu, essa semana eu tava fazendo exercício com cá eu lembro que quando eu comecei minha empresa, eu, tipo, eu acertei muito. Fiz um puto evento, assim, para 700 pessoas ficaram 300 na espera, Fiz evento pro Facebook, mano, no seguinte. Fiz evento pro Yahoo. Fiz um evento com 10 gringos na plateia. Fiz, tipo, mano, sabe aquela coisa, tipo, puta que pariu, acertar, acertar. Aconteceu uma coisa em 2012 que, tipo, acabou. Sabe toda a autoestima que eu tinha conquistado, assim, tipo, toda a autoconfiança, tudo isso, tipo, mano, acabou. Fala pro meu cérebro lembrar de tudo aquilo. É, sabe, vai lá, tipo, como se fosse super racional, vai lá naquela portinha, abre, da da ah, não, tá aqui. Isso é bem foda, é, tipo, eu acho esse, um dos mais difíceis é que eu tenho que trabalhar todos os dias, não é uma coisa, eu acho que seria uma puta hipocrisia, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes assusta quando você vê a segurança de pessoas no palco, é, ah, perdi 100 milhões, ah, <risos> dei risada, achei maravilhosa a situação, porque eu poderia me reinventar. E você se sente um bosta na plateia, falando, nossa, mano, perdi, sei lá, todo evento, 5 pau pro banco, quero morrer, nossa, eu não tenho, sabe, tipo, então eu acho que é uma desconstrução muito grande, que eu não vou dizer que eu já superei sempre é uma coisa que todos os dias é um, é um trabalho mental, que a gente conversa muito, conversa muito com a psicóloga, esse é o meu maior medo, que eu tô superando sempre, não adianta, não, não tem como mentir que já superei, sou, já subi no TED Global, falar como superei o medo do julgamento, <risos> não, não tem tenho... essa ainda. Eu acho que é. comigo tem, tá um pouco conectado, mas ele cai um pouco pra questão da provação, provação para mim mesma e provação os outros. Então eu sempre tive um perfil que tá também ligado a valor pessoal, que eu descobri o quanto eu não me valorizava. Então, é, a minha aprovação, a minha, a, a minha valorização, eu me enxergava como alguém valiosa, como alguém útil, é, de acordo com o tanto de trabalho que eu entregava, digamos assim, né, que é o valor pela produtividade, não pelo valor pessoal. Então, todas as minhas escolhas, as minhas decisões, sempre foi engraçado quando eu era mais adolescente, eu era muito mais decidida do que eu sou agora. Então, eu falava, vou fazer, vou fazer. E não questionava, né, nossa, mas será, nossa, mas será. Então, eu era um pouco de, ah, não tô nem aí, que os outros vão pensar, ah, foda-se, não sei o quê. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui perdendo isso também. Eu comecei a ter dúvida, tipo, nossa, mas será? Uhum. Mas será? Ah, mas aí uma coisinha aqui não dá certo, outra coisinha ali não dá certo. E você começa a se questionar se as suas decisões foram feitas, se elas foram as melhores decisões tomadas. Uhum. Então, no meio do caminho, eu comecei a deixar de tomar decisões importantes e comecei a deixar outras pessoas tomarem decisões por mim. Uhum. E foi uma coisa que eu fui perceber agora, quando eu comecei a empreender de verdade. Porque eu sempre tive um perfil empreendedor, mas eu sempre tive alguém tomando a decisão principal para mim. Eu sempre né, fazia o planejamento, mas ó, tá aqui, você decide, você vai, você não vai. Eu sugeri, você decide. A decisão, meio que a responsabilidade não era minha. E na minha vida pessoal, eu sempre tomei decisões, mas são minhas decisões, digamos assim, né? Tipo, ah, se eu der errado, tipo, foda, essa decisão é minha, então bora lá. Agora, quando era decisões mais, sei lá, quando eu fui foi crescendo, acho que eu fiquei ficando um pouco mais insegura nesse sentido de, putz, mas agora eu tenho um boleto para pagar, né? agora eu não posso errar, então agora eu não posso me dar esse luxo, eu tenho que acertar. E esse medo de errar, o medo do fracasso, que é um dos principais medos do ser humano, inclusive, me fez ter essa insegurança de, hum, mas e agora? E se eu errar? E se eu, e se eu falar que ia é para ir para o caminho A e o caminho B tivesse sido melhor? E eu percebi muito isso agora, que como a gente está empreendendo, é uma coisa que a gente conversa bastante, inclusive, né? de O processo de decisão, apesar de ser uma coisa muito sozinha, a gente conversa bastante, o Ale várias vezes chegou falando, meu, eu, eu sinto falta de você chegar falando uma coisa, tomando uma decisão e falando, faz alguma coisa. E eu sempre fui um, não, mas acho que a gente pode fazer tal coisa, acho que a gente pode ir pra um lado, mas se bobear, a gente também pode ir pro outro, mas não sei o que, então eu percebi isso. Que tá tudo conectado, conectado com a questão da autoconfiança, né, de eu não confiar que, beleza, vamos lá, eu tomei essa decisão, essa aqui que a gente vai fazer acontecer, e tá ligado também com a questão do, do julgamento, porque, nossa, mas e se der errado, né, sim, sim. que os vão pensar? E por baixo disso tudo a questão da aprovação. Porque eu sempre tive uma questão de eu não me achar interessante, que também é... Parece que a gente fala assim com todo mundo, né? Nossa, ela é super decidida, super segura, super não sei o quê. E não, eu sempre fui uma pessoa que eu preferia não puxar assunto porque eu morria de medo de alguém perguntar alguma coisa e não saber responder, não que é. Hoje eu falo, né? Nossa, que absurdo. É óbvio que eu não vou saber tudo. Mas eu tinha medo de alguém olhar pra mim e falar Nossa, ela é burrinha, né? Ela não sabe nada, né? Ela não tem referências, né? Então eu, não, eu nunca me achei interessante. Muito do meu processo de começar, por exemplo, a produzir conteúdo foi o Ale tentando tirar uhum. isso de mim porque eu tinha medo de postar e sei lá, ninguém gostar. E aprovação de novo, né? Eu queria ser aprovado, queria ser aceita. E aquela história, a gente não aprende isso em lugar nenhum, né? A gente sai da escola, da faculdade, sem inteligência emocional, sem conhecimento. A gente responde tudo num piloto extremamente automático, desde do, Tá tudo bem, tudo bem. É, é bizarro, a gente... Finalmente, eu falo, acho do caralho, quando você olha a Amazon, o ano passado você vê aqui dos dez livros mais vendidos, sete era sobre finanças e desenvolvimento pessoal. Puxa, maravilhoso. De verdade, assim, sabe? É... Desenvolvimento pessoal, psicólogo, coisa assim, deveria ser tipo, sei lá, cesta básica, ter todo mundo, deveria ter a partir de cinco anos O coleguinha que eu o outro na escola já manda o psicólogo que ferrou, é, é uma coisa, que, na minha opinião, deveria ser para todo mundo Acho que é, estamos aqui discutindo ainda bem muito sobre isso hoje em dia, e que bom que as pessoas estão se abrindo aos poucos para isso Sem dúvida Cara, e ouvindo vocês falar, é muito legal ver como que vocês se ajudaram e se ajudam na jornada, né, Sim. e quando você empreende em casal tem uma complexidade, né? ainda mais quando vocês viajam, quando vocês hoje estão 24 horas né, juntos, eu entendo muito bem isso com a Thaísa, e, e isso tem uma dinâmica muito positiva, mas tem uma dinâmica também complexa, de discutir tá no Airbnb, um quarto só, faz como um vai banheiro, o outro sai, enfim, né? tem aquela coisa é, do, da complexidade do dia a dia, do relacionamento. Né? Então eu queria saber do lado de vocês, o que, que tem sido mais positivo de empreender em casal, de dividir, né, as dores e os prazeres do empreendedorismo em casal, e quais têm sido as complexidades também que vocês estão aprendendo a lidar aí com o dia a dia. Eu queria começar falando uma coisa que é meio bizarra, mas assim, há oito anos juntos, a gente nunca teve uma briga séria. A gente não é alien, eu acho. Então, assim, óbvio que tem aquele tom de voz que às vezes, tipo, um pouco mais... Mas nada sério, porque a gente adotou uma coisa de se conversar rápido. A gente nunca foi dormir para deixar no dia seguinte, aquela coisa, sabe, da alfinetada, coisa assim. Eu então, acho que isso ajudou muito, e ambos passam em psicólogo, geralmente ao mesmo não juntos, né, no mesmo horário, mas a gente passa em psicólogo, a gente se conversa muito. O mesmo que exatamente que cuida dos dois? Ou... Isso, isso, isso. Então assim, a gente toma muito esse cuidado, que é uma manutenção. A gente sabe que uh, é uma coisa que precisa ter, exatamente como você falou, a gente trabalha junto, uh, a gente é casado, a gente tipo viaja junto, a gente faz tudo juntos. Então, óbvio, a gente precisa dar uma manutenção na nossa relação no sentido tipo psicológico, tudo isso. E, bom, eu acho que uma das coisas mais interessantes pelo, é, da minha parte de estarmos juntos é que eu passei muito tempo procurando um sócio, é, e ainda no, no masculino, é, tipo, bem o estereótipo de o um homem de sucesso para me ajudar a vencer na minha empresa e tal. Eu demorei muito tempo para perceber que, tipo, essa pessoa já estava do meu lado. Então, foi muita desconstrução de uma vez só, é, fazer uma sociedade com a sua própria esposa, mulher. Então, foi, tipo, sabe, foi uma voadora de uma pessoa do tipo, caralho, como eu fui babaca. E, só que o lado bom é, nós estamos realmente remando na mesma direção. Isso é ótimo. Não é sociedade querendo ou não, às vezes tem muito momento de um do outro, aí, puta, receber uma proposta melhor e quer largar, não sei o quê. Então, assim, é aquela história, não tem grana, os dois estão no mesmo barco. A gente vai se virar, tem grana pra caralho, puta, o barco trocou, agora o barco é um pouco melhor, mas é um, é, iate. É um iate. Mas eu acho que isso é muito foda, porque nós temos as dores é, do crescimento, do acerto, do erro. Então, é muito foda, porque nós estamos realmente juntos nesse caso, é, resolvendo essas coisas. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Da minha parte, é, eu diria que se falou a questão da conversa, e nós temos uma coisa que foi meio que intuitiva, mas que a gente respeita muito. Apesar de a gente viver 24 horas juntos, nós tentamos preservar ao máximo a individualidade. Então, por exemplo, vamos supor que a gente, algum, alguém, um dos dois fez alguma coisa que um não gostou. Se alguém pergunta alguma coisa e a gente não responde na hora, a gente entende que essa pessoa não quer conversar. Então, várias vezes já, várias vezes já aconteceu de o que, que foi? Não quero falar, tá bom? Quando você quiser a gente conversa. E não insiste, entende? Porque se a pessoa não quer falar, não adianta falar, né? Se a gente responde com raiva, vão vir coisas que naquele momento vai fazer sentido e depois a gente vai se arrepender. Sim. Então acho que isso ajuda muito, muito, assim, principalmente nos dias que, sei lá, realmente a gente não tá de bom humor ou alguma coisa aconteceu que não foi legal, a gente procura se conversar no mesmo dia, mas não na mesma hora, entende? Que é a diferença de espera passar a raiva, vai tomar um banho, depois você volta e aí a gente conversa, senão né? a gente vai discutir. Então isso, sim. nossa, isso ajuda com certeza, isso ajuda muito. E sobre a questão da sociedade, o, como a gente tem muito a questão da conversa, é bom, então tudo que tá bom a gente conversa, putz, isso aqui tá muito legal, isso aqui tá funcionando, tudo que não tá bom, tudo que tá incomodando, a gente também senta pra conversar, seja no horário, na, na, na, na relação ou seja na sociedade. Então putz, não funcionou isso, os dois estão passando por um momento de aprendizado, cada um tem um aprendizado diferente, então a gente já, ah, putz, eu percebi que a gente faz isso, eu percebi que o outro faz isso. E pro positivo também é bom, do tipo, meu, você não votou o quanto falta você é fazer isso daqui, por que, que você não faz mais disso, pô, legal, valeu, eu posso fazer mais disso, com certeza. Então, é claro, tem seus ser e seus bônus, mas assim, eu, pelo menos a minha parte, eu não tenho a sensação de que desgastou o relacionamento, sabe, pelo contrário, uhum. eu acho que a gente se descobriu de uma outra maneira, que eu lembro até hoje, a primeira vez que a gente sei lá, a gente fez uma apresentação juntos, que era a primeira consultoria que a gente estava fazendo juntos, e eu olhei, assim, pra ele até conversei com a psicóloga falando, caramba, não conhecia esse lado dele, de que, que foda que os dois estão se combinando, porque ele é mais criativo, e eu sou mais o planejamento, então a combinação dos dois foi muito foi muito legal, então foi uma nova descoberta, sabe, de, é claro, tem os defeitos, óbvio, do tipo, ah, é, eu sei que ele não faz isso direito, ou eu sei que isso aqui também não faço direito, aí eu ofo, erro, porque os dois pensam a mesma coisa, que é um Sim. ponto que não é, é tão legal, como os dois têm a mesma mentalidade, às vezes a gente sente falta só de um terceiro de, de fora, tipo, gente, vocês não estão enxergando isso aqui, ó. É, que às vezes acaba viciando a visão exatamente porque nós estamos tão juntos. Então, por exemplo, você conhece até o Marcos, agora do nosso mentor, exatamente, que ele entrou para dar uma desempatada na, na questão, que muitas vezes, uma simples questão que, que poderia ser resolvida facilmente, com sócios de visão diferente, sabe, tipo, não, puta que, às vezes para nós é, é extremamente duro definir alguma coisa, fechar, sabe, se torna cansativo exatamente por causa disso. Então, hoje nós temos que ter mentor exatamente para ajudar nesse, nesse tipo de coisa. Que é, meu, não estamos conseguindo chegar a lugar nenhum, o que, que eu faço aqui? Tipo, ele faz a pergunta, tipo, ah, pronto, resolvemos. É, é isso, sabe? Isso na parte de negócio. Na pessoal, aí tem a questão de, sei lá, a gente, é claro, é que os dois gostam das mesmas coisas, né? Então, os dois gostam muito de música eletrônica, então, a gente tá sempre nas mesmas festas juntos. Mas, já aconteceu de umas duas vezes, inclusive, né? Duas ou três vezes de eu virar para ler e falar, meu, hoje eu não vou. E ele vai, e tudo bem, as pessoas conhecem, então um pouco da individualidade também é essa, além da rotina, que também ajuda bastante. Então nós temos o período que é, a gente fala que sou eu comigo mesma, né? Então, a partir da manhã, os dois meditam no mesmo horário? Sim, mas cada um, né? Da, jeito. De um jeito, como prefere. É, eu faço o Diário da Gratidão, o Alê faz escrevendo, eu faço digitando, eu faço escrevendo. Se eu quero estudar, eu estudo. E à noite também a gente colocou uma regra, porque isso é muito comum, inclusive, acontecer. Como a gente faz home office e trabalha na mesma empresa e mora na mesma casa, hum. né? Não tem divisão entre é, trabalho, vida pessoal e tal, então a gente saia pra jantar falando de trabalho, a gente ia falando de trabalho, então a gente colocou algumas regras do tipo, almoço, não fala de trabalho, a partir de tal horas acabou o trabalho, agora a gente entra na nossa vida pessoal, pra ter, uhum. né, pra sair um pouco desse mundo, pra sim, desligar sim. um pouco, e também ajuda bastante. Se a gente, de resto, eu acho que é maturidade uhum. de vamos levando um relacionamento para mim para cada vez melhor. <risos> vamos descobrindo no meio do caminho, acho que também não tem muito do que ficar, pensando como será, cara, a gente vai descobrindo, se tiver dúvida tem psicólogo, país, tem mentor, para tá aquilo a gente vai vai fazendo aí. Isso é muito foda, porque vocês falaram do ponto de, para mim é fundamental, no relacionamento da comunicação, né, então vocês pegaram, uhum. assim, foram super, super assertivos, e eu acho que é o um grande sucesso do, do, do relacionamento de vocês é vocês manterem essa comunicação constante, não só relacionamento pessoal, mas profissional, isso é fundamental em qualquer tipo de, de relacionamento. E uma coisa que eu gostei muito foi do quando rola um desentendimento, uma discussão, vocês já não tentarem tratar na hora, porque a gente está embedado pela raiva ou pelo desentendimento. Então a gente acaba ficando cego em relação à hum. solução. Então assentar um pouquinho, deixar a poeira baixar e depois voltar a falar disso é realmente é maravilhoso. Agora pensando em planejamento assim de vida do casal formado vocês têm momentos formais que vocês pensam em assim planejamento do ano ou planejamento trimestral negócios viagens outras áreas da vida vocês têm é uma coisa mais orgânica ou vocês oficializaram momentos onde vocês falam vamos planejar aqui um pouquinho vamos organizar as coisas como é que é essa dinâmica aí entre vocês então sendo bem sincero na parte de viagem assim até de vida a gente tem uma visão média eu acho que a nossa vida é muito dinâmica então estaremos mentindo muito agora se a gente falasse não, não, daqui dois anos a gente sabe que é, sei lá, três, quatro meses atrás a gente olhou, a gente estava em São Paulo e falou, meu, vamos morar um mês em Curitiba? Vamos, arrumamos as malas e fomos, então a gente meio que deixa acontecer muita coisa tá aí de pachopra, né, falando muito sobre isso, deixa de deixar fluir mesmo eu acho que isso é uma parte gostosa da nossa vida, então a gente tem planejamento de algumas coisas, mas não muitas é, da empresa, por ser uma empresa que está no começo, de certa forma até, tipo a gente não tem a longo prazo, porque a gente está entendendo todo o movimento dela. Então, desde que nós vamos lançar a nossa comunicação, coisa assim, a gente deixa ser assim, um pouco mais fluido, porque eu acho, pelo menos para mim, você criar metas com base em nada, muitas vezes, é tipo, cara, acabei de criar um produto, quero vender um milhão, quero fazer o um 7 em 7. Cara, qual a sua base? Não sei. base são os outros que estão há cinco anos fazendo, tipo, então tem muito uma questão de nós estamos entendendo para onde ir, para ir criar as métricas em cima disso. Então, tem muito isso dentro do negócio, Dentro da nossa vida, a gente tem conversado muito de diminuir as metas e planejamento, porque eu acho que isso muitas vezes acaba criando até uma ansiedade muito grande. Porque você não tem uma base de planeja planejamento. para É igual aquelas coisas que agora chega o final do ano e todo mundo faz 157 metas para 2020 e ninguém vai conseguir cumprir, vai cumprir 12 exagerando e vai sentir um merda. E você fala, cara, é muito longe. A realidade é muito complexa você tipo, adotar, criar um novo hábito, um novo hobby, coisa assim. A gente tem diminuído cada ano para ser mais assertivo. Eu dei uma olhada nas minhas e eu diria que 80% do que eu fiz, eu consegui cumprir Sim. esse ano, foi ótimo e foi muito fluido. Eu não abria todos os dias para olhar tal. Exatamente porque são poucas coisas para não gerar essa frustração é, de megalomaníaco de, de, de vou colocar um milhão de coisas. E, e é dinâmico também pela questão das viagens, né? Muitas das coisas, nosso, nossa visão de mundo, nosso estilo de vida também é modelado por causa de viagem. A gente vê alguma coisa, mudou alguma coisa, sei lá, alguma chavinha, virou aqui no meio de uma viagem que a gente de repente fala acho que não faz mais sentido né? isso aqui que a gente estava fazendo e de repente muda tudo, muda o sentido do que a gente estava tá fazendo a gente tem uma ideia, por exemplo, a, a, a empresa que nós temos hoje surgiu durante uma viagem, o Alê simplesmente virou e falou eu tenho que fazer isso, e dentro, aí, de um vi dentro de um avião a a 12 tinha 12 horas empresa, nada para fazer, então vamos, então assim, claro, a gente tem as nossas vontades né? por exemplo, não, eu quero conhecer tal lugar eu quero ir para tal lugar, putz, eu queria muito tal lugar então a gente tem as vontades e a gente tem mais ou menos ah, então sei lá, pode ir em julho, pode ir não sei onde, pode ir não sei o quê. Só um, que é o que a gente fala, né? Tem um, um direcionamento, senão a gente também fica meio Sim. perdido. E nós sabemos que, é, como meta, digamos assim, de empresa, que aí mistura um pouco o pessoal do profissional, é ser cada vez melhor, no sentido de servir cada vez mais, produzir cada vez mais um melhor conteúdo. E isso cai um pouco na questão da comunidade que nós abrimos sem planejamento, mas que hoje é o nosso foco do tipo, isso aqui é o que a gente mais se dedica e não importa o que, o nosso conteúdo tem que gerar valor de alguma maneira. Então, a nossa meta. É ser cada vez melhor como pessoas para que isso se, né? Isso se transpareça, isso impacte para as pessoas. Sim, isso, mas sempre com equilíbrio e sem hipocrisia nenhuma que eu entregue um valor gritante para as pessoas e ocupando o menor tempo possível. Aí estamos, Tim Ferriss, com a sua Bíblia, porque eu acho incrível o que você faz de se dedicar quatro horas para os seus rituais matinais. E é uma realidade, eu amo o que eu faço, mas se eu puder é, ter duas horas de rituais, mais duas horas vendo um bom filme todos os dias duas horas meia alimentando, sabe, tipo, fazendo, comendo, e poder trabalhar seis horas muito bem trabalhadas daqui a alguns anos, cara, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, antigamente eu tinha, de ser taxado, sei lá, de vagabundo, que a vida faz, cara, não, eu amo viver, né? eu amo que eu entrego, mas ao mesmo tempo, eu quero, sei lá, estar tá um pouco mais próximo dos meus pais, pô, quero pro Rio de Janeiro almoçar com você, sei lá, numa terça-feira, é viver os momentos da vida, sabe, entregar um valor, e não me punir por isso, pelas horas, que é muitas vezes essa coisa de, é, puta, mas amanhã a gente tem trabalho fazendo, eu vou ficar à toa, no dia 25. Cara, não vou ficar à toa, eu trabalho de domingo às vezes fazendo o que eu preciso fazer, então assim, é um direito meu e não vou me punir, não vou me sentir mal por isso. Se eu tô entregando valor pra sociedade e as pessoas, cara, dane-se, tipo, se eu posso me dar o luxo de trabalhar só as x horas, que ótimo, que bom. Tá, aí, acho que essa é uma meta nossa, que é intuitiva, que a gente nunca nem... Porque sim, os dois tem isso de eu quero trabalhar cada vez menos, mas cada vez melhor. Então uhum. a gente fala que não quatro horas por semana talvez esteja assim mais distante, <risos> mas quatro horas por dia já é um plano mais certeiro. Então trabalhar quatro horas por dia, poder cada vez mais é, ter uma vida mais minimalista, mais essencialista, que gere valor para outras pessoas e que a gente possa viajar cada vez mais. Sei lá, de ah, deu na telha, vou passar dois meses ali, eu volto, vou passar três meses aqui. Então acho que isso em conjunto nós temos como uma meta. E até isso, eu acredito nesse plano, pelo lado do, de ser o contrário da escassez, que eu acho que muitas vezes a gente acaba trabalhando 12, 14 horas por dia, para aquela escassez de eu tenho que centralizar tudo, eu tenho que fazer tudo e eu tenho que ficar com todo o dinheiro. E é Mano, tem tanta gente boa no mundo, eu preciso fazer tudo sozinho, e, é, e às vezes eu terceirizando, dividindo, será que eu não ganho mais, na verdade? Sei lá, você traz um, uma puta pessoa que faz um bom texto, você traz alguém que cuida da comunidade, você cuida alguém que cuida do seu dinheiro, você distribui é, e você tem um tempo para você, já se tá voltando em tempo, você já tá ganhando mais. Sabe? Tipo, a gente olhava só o dinheiro antigamente, você fala A gente tava se dando conta essa semana de, a gente tomou café da manhã lá em Tonsai, Tonsai. Né, na, na Tailândia, aqui na Tailândia, olhando o mar de uma forma que eu nunca tinha visto. E a gente Eu nunca demorei tanto para tomar um café da manhã, tudo bem que a gente comeu tanto que eu demorava <risos> naturalmente, mas assim, é, sabe? Tipo, eu nunca fiz isso na minha vida, de, tipo, degustar a comida olhando realmente o mar, as pessoas correndo. É, vendo, assim, tipo, de no horizonte os barcos, e, cara, aquilo, não, assim, eu não conseguiria nunca pôr um valor monetário naquilo, aquilo é um valor sentimental, é um valor de experiência, que, eu sou uma pessoa ansiosa como qualquer pessoa, mas naquele momento foi talvez mais próximo de eu conseguir me desconectar, tirando quando a gente foi subir na montanha, que a minha única função era não morrer naquele momento, era de estar lá olhando, é, cara, que momento foda, sabe, tipo, isso vale tanto, vale tanto, e a gente não se dá conta. Bom, cara, meia resposta. E quais os códigos da sociedade, hoje, vocês acham que a gente deveria quebrar ou ignorar? Um deles, para mim, é essa questão do... que, que é o Tim Ferriss que trouxe, isso achei maravilhoso, que é você é remunerado pelo que você tá perdendo, pelo que você tá sofrendo. Sabe? Tipo, a gente faz essa troca de eu dou minha vida em troca de alguma coisa. A gente setou essa coisa de eu vou começar a fazer uma, alguma coisa, eu já sei que é sofrido, eu já sei que é doloroso, eu já sei que vou ter que perder fins de semana, eu já sei que vou ter que perder vida, que vou ter que perder saúde. Isso é uma coisa que acho que a gente precisa desconstruir, mostrar que existem outras formas de viver. Eu acredito verdadeiramente, assim, que existem outras formas de se viver. É tudo uma negociação, de certa forma. Talvez você não vai ganhar tanto quanto você sonha. Mas, assim, você ganha tanto quanto você sonha. Você tá disposto a perder saúde, perder, sei lá, seu filho crescendo, você não sei o quê. Então, eu amo quando a gente tem esse espaço para conversar sobre isso. E se se as pessoas pararem para refletir um pouquinho só, acho que já valeu para caralho tudo isso que a gente fala sabe, de porra, vale a pena, que nem um eu postei um texto sobre meditação, falei que eu quero começar a meditar uma hora total durante o dia, e uma pessoa falou, mano, eu ia te mandar uma mensagem, ela falou, que loucura, e no final, conforme eu fui digitando o texto, eu parei pra pensar que, não, não é loucura, eu também posso fazer isso, eu olhei e falei, bom, meu dia valeu, se você foi me mandar uma mensagem e pensou a respeito, puta caralho, acho que isso é uma coisa que eu gostaria de ver, é o mundo que as pessoas possam viver e não sobreviver, que elas possam olhar e falar, cara, tem algo muito maior, pra mim, eu acredito, de verdade. Bom. Acho que para mim é um complemento disso, né, que a gente, o mais forte, o mais latente é com certeza o parar de sobreviver e começar a viver mesmo, né, que a gente brinca de, a gente é só zumbi aí andando, só respondendo as coisas sem nem saber o que tá rolando. Mas um código que acredito que seja muito assim para se quebrar é a questão do, tá com, totalmente conectado ao autoconhecimento, que, que é o sucesso em si, né, a gente vende uma, uma vida de sucesso, uma caixinha de sucesso, né, você nasceu e você vai seguir um padrãozinho aí. Que se você não seguir, você é o diferente, o olha esquisito, olha não sei o quê. E, e o quanto de pessoas não ficam frustradas e quantos de talentos também não são perdidos por aí, por esse, por essa vida escassa, digamos assim, né? Por nossa, eu vou seguir aqui no, no, em direção ao dinheiro, ao invés de me conectar comigo e entender onde eu realmente posso ser melhor, porque eu estou fazendo algo que eu estou na minha total potencialidade e que eu acredito verdadeiramente, eu estou total conectado comigo e que exatamente por isso. Eu vou, eu vou dar o meu melhor e eu vou ter o melhor em troca. Então, eu acho que assim, tem muitas coisas para desconstruir aí, desde o status de o que é o sucesso afinal. Né? A primeira delas seria, o sucesso é diferente para mim, é diferente para você, é diferente para qualquer outra pessoa, então é uma coisa a ser, a ser quebrada. E a outra é o que está conectado, que existem várias outras maneiras de viver uhum. a vida. E tudo bem, se você quiser viver uma vida de chinelo, na beira da praia, e eu porque se pessoa quiser viver uma vida de champanhe e limousine, tipo... Desde que seja autêntico, eu acho que o grande que a gente tenta trazer é seja refletir o que você quer, porque muitas vezes eu me pego é, desejando coisas que eu vi alguém falando. Até o momento que cai a ficha, eu falo, cara, mas eu não quero isso verdadeiramente. Eu acho que isso é muito legal, de, de poder discutir isso, sabe? de, de, de O que você está buscando, sair desse piloto automático, que a gente brinca aqui antigamente, você via com a caixinha, pro, o checklist da vida pronta, você... É, nascia, tal, tal, tal, ia pra escola, fazia a faculdade, após, entrava numa empresa, fazia carreira lá, se aposentava, tinha dois, três filhos, casava, tal, morria talvez meio brigado, mas em camas separadas. Tal. E era isso, era tipo aquela aquela história contadinha, bonitinha, e que começou a quebrar agora a sociedade. Quando você olha e fala, cara, cadê aquilo que falaram para mim? é tipo Cadê meu checklist da vida? Tipo, meu jogo da vida? Não tem mais padrão, não tem. Isso acho que assustou muito quando é, a gente teve que. A força se tornar adultos, e tá doendo pra caralho pra todo mundo, eu acho, de, de... você não ter mais certeza nenhuma, acabou as certezas acho que, sei lá, a gente tem cada vez menos certeza, e dói a gente até tá conversando no nosso papo cara, a gente tem muita pergunta sem resposta muita, muita, e assusta às vezes, e daí você tem que respirar e falar, calma, todo mundo passa por isso vamos lá, parte ainda do que a gente busca tem que passar por responder perguntas que são dolorosas e algumas vão demorar anos pra gente conseguir responder ou talvez nem consiga, né bom, muito bom, muito bom e dentro dessas perguntas aí que a gente está conseguindo responder hoje, qual é a verdadeira visão de riqueza para vocês depois dessa jornada aí de autoconhecimento de evolução humana que vocês estão vivendo? Equilíbrio. <risos> Equilíbrio. Equilíbrio. Acho que a <risos> gente está passando por um momento de, de reaprendizado, né? E cada vez mais para mim fica mais evidente que a verdadeira riqueza é quando eu estou conectada comigo mesmo É quando eu paro de buscar para fora uma resposta e eu consigo ter um tempo em silêncio comigo. É quando eu consigo entender, na verdade, assim, na essência, o que realmente significa que é aqui dentro, né? É, é o meu é o meu lar, né? É o lar da minha mente, digamos assim. Né? É a minha, o meu casulinho. É aqui dentro que tá tudo. E a gente esquece disso muitas, muitas, muitas vezes. Então, para mim, falando em termos de abundância e em termos de... Que eu acredito muito, eu sempre falo isso no, em, em todos os lugares. Eu acredito muito na questão de energia, na questão de universo, de conexão com tudo isso. Então, para mim a verdadeira riqueza é quando eu lembro que eu existo e eu sou parte de um todo, não sou uma pedrinha que tá atrapalhando a engrenagem, eu sou parte de um todo. E para eu fazer todo esse todo funcionar, essa engrenagem continuar girando, eu preciso estar tá aqui centrada para com fazer as coisas caminharem. Então, a verdadeira riqueza para mim tá na gratidão, tá em entender que a abundância existe e que ela é minha também, assim como ela é dele, como ela é sua. E e é isso, é claro que a riqueza também envolve o meu estilo de vida hoje, que eu escolhi para que a gente tenha, para que eu possa viajar o mundo, para que eu possa... Mas são outros tipos de riquezas, digamos assim, sabe? Eu poderia estar viajando o mundo, como a gente já viajou, e... Nossa, que legal, check Ah, nossa, que legal, check Aí você volta para sua vida, ah, legal, beleza, voltei para minha vida, tipo... É riqueza? Sim, é riqueza, é sucesso para muitas pessoas. Mas você ainda tá infeliz. Então sim. a riqueza para mim é quando eu tenho esse equilíbrio entre eu conseguir filtrar o que é importante de fora para eu deixar entrar, mas eu saber trabalhar aqui dentro e não não perder isso aqui dentro de mim. A equilíbrio, para mim, é uma coisa de você realmente conseguir ter o que você deseja. É, é meio que, de certa forma, brincar de gerar vários pratinhos. É quase a roda da vida, né, de certa forma. Eu acho que quando você tem muito de uma coisa tá perdendo outra, não tem o um equilíbrio. Eu não acredito que sempre vai dar para ficar tudo, sabe, uma linha reta. Mas se você conseguir deixar aquele meio, sabe, parecendo é, batidas cardíacas, ainda assim, tipo, quando tá boa, claro. Eu acho que isso é o ideal, de certa forma, para para minha pessoa de olhar e eu sei que eu já conquistei muito dessa riqueza. Eu diria que às vezes demora para cair a ficha de muitas dessas coisas, mas eu sei que eu tenho muito do que eu gostaria verdadeiramente. Eu tenho buscado ser o mais grato possível todos os dias de lembrar que um dia que foi muito bosta, eu brinco que o um dia muito bosta nosso é maravilhoso ainda perto da vida de muitas pessoas, sabe? Meu dia bosta eu não trocaria por nada às vezes comparado com o que muita gente leva na vida. Então é saber ser grato. E, principalmente, entender, e só aprendo muito com a Cá, pra ser bem sincero, da questão da abundância. Feliz Natal. <risos> é, dessa questão da abundância, eu tenho aprendido muito com ela, e, principalmente, essa coisa de que a gente cresceu muitas vezes ouvindo que, pra, se eu quero ganhar, alguém vai ter que perder. É uma mentalidade muito, mas muito bosta que a gente tem, e eu tenho tentado, eu tenho desconstruído isso, e olhado verdadeiramente, tipo, o que eu agrego e que eu quero que outras pessoas agreguem para as outras e que isso seja uma coisa que eu tenho muito orgulho, verdadeiramente, é, de quem eu estou me tornando e das pessoas à minha volta. Eu quero criar um impacto não só para mim. Eu acho que a abundância também é estar tá disponível para as outras pessoas fazerem isso. Eu falo, quantas pessoas às vezes a gente ajuda e a pessoa vira, cara, o que, que eu posso fazer por vocês? Cara, por mim nesse momento nada, faça por outra pessoa, se você puder um dia, sabe? Tipo sei lá, se alguém precisar, lembra e faz, assim, com muito amor, não também por uma obrigação de ajudar o formagem, pera, então eu vou te ajudar, mas ó, tá zero a zero em universo. Não, não é. Faça é com tesão verdadeiro. Acho que isso, principalmente você, ser abundante quando te falta, aí é o desafio. Hum. Que é muito fácil você ser abundante quando tem mas e quando você não tem? É, que a gente brinca do gratiluz. É muito fácil você postar uma foto no Instagram com gratiluz, quando na você Thailândia. tá viajando na Tailândia e falar, nossa, eu sou grata pela vida. Porra, é? Então a gente sempre fala exatamente isso, assim. Por isso que eu comentei até da questão de, de lembrar que tudo tá aqui internamente, né? Então, acho que resumindo o que é a riqueza, a riqueza para mim é isso. É, tipo, é isso aqui, é essa conversa, é essa troca, é esse relacionamento, é essa vida, é, é esse momento, né? Então hum. a riqueza tá a gente tá aqui com o celular desligado, com tudo desligado, prestando atenção no que a gente tá conversando nesse momento. Sim, sim. Senão é vazio. Então, é isso, assim, são os momentos que são as experiências que dão arrepio quando a gente tá conversando aqui, é o que eu tô agora, que é tipo, cara, a gente tem tudo. Tudo que a gente busca de fora pra se provar, pra ter status, pra ser bens materiais, são coisas que a gente sente que tá faltando, porque a gente tá desconectado da gente. Então, é muito, de novo, é muito simples, por isso, muito exatamente por isso que quando a gente tá viajando, a gente brinca que é fácil falar de gratiloso, porque quando a gente não enxerga, Inclusive, eu falei hoje, né, do tipo uhum. Deepak para quando a gente não enxerga que você amanhecer com um puta, por do, um puta nascer do sol, você está recebendo algo muito foda do universo e você ser grato por isso, uhum. de verdade, sentir a gratidão é diferente de você estar, tá, nossa, né, tô aqui viajando. Vou... Ah, os dois bestas treinando hoje na academia, vendo os pássaros rodando em frente à academia, os dois lá. a gente olhando os pássaros, imagina os pássaros olhando, falando, meu, como os seres humanos são meio idiotas, né? <risos> era o nascer do sol e os pássaros, tipo, em frente, sabe? A gente fala, cara... É coisa incrível, sei lá, é bobo, mas a gente não, não presta atenção, é a famosa, a gente quer mais, mais, mas a gente não, não tá usando, a gente não tá sofrendo do que a gente tem agora. Pequenos milagres cotidianos, né, do dia a dia, que a gente Exatamente. não valoriza, às vezes, muito bom. E que, e que não são tão pequenos, né, mas a gente, tipo, sabe, é, é aquela brincadeira, aquela coisa, tipo, sei lá, é a comida da mãe, que parece simples, mas cara, tem um poder, às vezes, melhor do que muito restaurante fino que a gente já foi, sabe quando você põe aquele bolo, tipo, de cenoura, que a mãe acabou de tirar, mano, sabe, aquilo tem um parece pequeno, mas não é, não é, de verdade. E são pequenas mesmo, né, Deu, a primeira coisa que eu fiz hoje, quando eu acordei, que eu até falei que você, foi eu, eu realmente agradeci, eu acordei muito feliz, porque eu consegui dormir bem, eu acordei muito melhor, porque eu tava com dor de estômago, eu não conseguia comer direito, eu passei um dia, tipo, deitado, que não conseguia comer, eu tava fraca, e eu não dormi direito por causa de dor, e aí eu, eu consegui dormir bem essa noite, e tal, na hora que eu acordei, que o celular despertou, eu virei pra ele, assim, nossa, eu muito feliz, eu <risos> muito bem, porque eu tô bem, porque eu tô me sentindo, então é um pouco disso, sabe? E é claro que dinheiro é importante, a gente sempre fala, é óbvio que dinheiro é importante, é o dinheiro possuído, é que eu que a gente esteja aqui, por exemplo, fazendo essa viagem. Mas ele é importante porque ele abre portas, mas ele não é importante em outras áreas da vida, como por exemplo, a gente se sentir rico, né? Porque uhum. uma coisa é você ter o dinheiro, outra coisa é você se sentir rico. Sim. São coisas não diferentes. Não é o meio, não é o fim, né? Então ele vai Exato. facilitar muitas coisas, mas a partir de uma soma anual já não muda tanto. Então não tem por que a gente ficar correndo atrás dele o tempo todo. É, Cara, exatamente. Muito, muito bom. E para finalizar, galera, qual a frase do casal <risos> gostaria de botar no outdoor, na lua, todos os dias, para inspirar o mundo aí e tornar o mundo um mundo melhor? Cara, eu tenho duas. Pode ser dois. Posso comprar dois espaços? Pode. O casal tem direito a dois. Então bora lá, dois outdoors. <risos> Uma é do Ray Dalio. Você quer estar certo, quer acertar foi talvez a, a frase que mais me impactou, demorou cinco meses para eu entender essa frase realmente. Eu lembro de estar lendo princípios do Ray Dalio. nessa frase, tipo, você sabe aquela frase linda que você quer levar correndo para o Instagram? Tipo, puta, que frase legal. Ponto. Passou cinco meses, uns dois meses atrás nós estávamos fazendo um projeto e tal, tá, tal, tá, tá, uma puta discussão, assim, de ah, vai para E eu virei e falei, a frase veio. Mas a gente quer acertar ou a gente quer estar certo? E a gente olhou e falou, puta merda, agora entendi como se usa uma frase bem utilizada de um livro. <risos> Foi maravilhoso. É, porque ela veio, ela, de alguma forma ela ficou lá e a gente começou a usar muito. Porque muita gente até olha e fala, cara, não, mas uma coisa não é. Não é. Ou, muitas vezes a gente é arrogante e quer acertar do nosso jeito, quer, sabe, quebra a cabeça. E é muito que a gente fala até de mentor. Cara, o um mentor tá aí. Ele é mentor, nós somos mentores, você também. Porque nós já quebramos muito a cabeça, acertamos e erramos muito em algumas coisas a gente sabe muitas vezes o que vai dar certo ou não. E as pessoas muitas vezes querem quebrar a cabeça sozinhas, e é, tipo, sabe, não pede ajuda, quer estar tá do jeito dela. E essa foi uma frase muito importante. E a segunda, é, eu espero não ter matado nenhuma frase sua, é, você é especial, mas nem tanto. Eu acho essa frase muito foda, porque ao mesmo tempo que ela te eleva, sabe, ela te pega e fala, cara, não deixe ninguém te diminuir, blá blá blá, sabe, aquela coisa visceral, ao mesmo tempo é, tem outras bilhões de pessoas ao seu lado, tá, não esquece disso também. Isso é muito incrível. Vai lá, ganha o um mundo. Mas não esquece é, que as outras pessoas também são. Respeite-as. Respeita você, mas respeita os outros também. Essas são as duas frases assim que eu aprendi a cuidar delas com muito carinho. E eu entendo o significado real. Que Eu acho que é diferente de nada contra é, você ficar replicando frases, mas que muitas vezes você nunca, você não absorveu, você não usou ainda, sabe? A frase é muito legal, mas tipo, você já usou ela alguma vez. Ela, ela entrou e você, ela está quase que tatuada. Tipo, isso eu aprendi esse ano. Agora tem direito a duas também. direito a duas ah, meu Deus. na Primeira DR. Vamos, na primeira DR. Vamos, vamos. <risos> para, para, para. Pode falar. A primeira, a primeira frase para mim desse ano foi é, Viva estoicismo, né que é o Ninguém ali é livre se não é dono de si mesmo. Epiteto. Epiteto. e porque, porque é autoconhecimento, gente. Assim, para mim é claro que se você não, não se conhece, você vive uma vida dos outros, você, você trava, você sobrevive, você é... Mas senti sempre invasivo senti sempre que falta alguma coisa, enfim. Acho que resume tudo que eu acredito, até da questão de, de universo, de energia, de, de conexão, então acho que ela resume tudo isso. E a outra é um pouco do que você também... Ô, oh, Alinho <risos> ah, oh, beleza. E a outra é é um pouco do um complemento, acho que a gente pensa bastante igual, né? Que é viajar te faz você enxergar o quanto você é insignificante. Então, é exatamente de vai conhecer o mundo, mas... O fato de você sair do seu status social, do lugar que você mora, que as pessoas te conhecem, e ir para um lugar que você é um ninguém, te faz lembrar o tempo inteiro que você, ao mesmo tempo que é parte de uma engrenagem muito importante, muito especial para que essa engrenagem continue rodando, você não é ninguém no lugar que você não mora, que você não nasceu. Então, respeite as outras pessoas, pare de brigar e colocar sua opinião, das, a sua verdade perante as outras pessoas. Para de achar que você está certo, que você só você está certo. Né? E aí isso leva você a entender que não existe certo ou errado. Não existe certo ou errado. Ninguém está certo ou está errado. O que existem são histórias diferentes, opiniões diferentes, e que se todo mundo entendesse isso, não ia ter guerra, né? Porque é uma pessoa querendo colocar uma verdade, uma pessoa querendo colocar outra verdade, e eu sou mais importante, a minha está certa e a minha está errada. Então, gente, é não, só existem versões diferentes da mesma história, e todo mundo brigando para provar que a dele é a certa. Bom, porra. Tivemos aí quatro frases bônus. Nossa parte nós já valeria o podcast inteiro, galera. Muito bom. E, pô, quero saber aí para a galera que quer conhecer mais do trabalho de vocês, para que queira né, entrar em contato com vocês, onde eles podem te acompanhar, falar um pouquinho aí da, das suas presenças ah. digitais. Ok, o meu é formaggio, e jogando os formágios agora na internet, você nos acha, porque a gente tinha uma empresa chamada Somos Unico, e a gente olhou e falou, mano, vamos adotar o nosso nome como empresa, marca pessoal, a gente, porra, eu amo o meu sobrenome, tipo, valeu pai, é por isso, então assim, vamos trabalhar, até porque tem algo bom, o meu formaggio é falsificado, é um G só, então é fácil de achar, não é, não vai confundir com italiano, então... Os formagens no Instagram, no Facebook, no é, LinkedIn, isso, YouTube. É, Soundcloud, é, podcast. Tudo que, é, tudo que você procurar. E o meu é arroba formagem, o meu é do Sony, um prazer conversar com vocês. E o meu é @k, né, o K, que é o começo do meu nome, ponto formagem. Que é os nossos perfis mais ativos no Instagram, são cada um com o seu perfil, o, todo o um restante de trabalho de produção de conteúdo e tal, aí sim os formagens. Tá? É, e no Instagram é o melhor lugar para nos encontrar, gente é apaixonado por lá. Com certeza. Precisamos até dar uma cortadinha em 2020, um pouquinho, só tipo, acessa, posta alguma coisa e sai, mas não um trabalho, não dá para ser perfeito. E tá aí alinhado com o equilíbrio, né? Então, buscar esse... seu posicionamento, sem dúvida. Eu acho que é, é o desafio de todo produtor de conteúdo é encontrar o seu lugar ao sol na no engajamento na produção de conteúdo e não ficar dependente dessa rede, né? Então, galera, obrigado. Foi incrível. Obrigado por compartilhar essa sabedoria, obrigado. por essa experiência. Foi muito rico, aprendi bastante. E valeu aí falando de tão tarde um lugar tão maravilhoso como é a Tailândia. Obrigado por tudo e estamos juntos aí na geladeira. Olha, Olha, esque... eu, eu achei olha, que eu tinha esquecido o congelador. <risos> eu estava preocupado que eu não tinha deixado o congelador. Nada, ele está aqui do meu lado. Ah, bom, então, galera, aproveitem aí esse momento e tamo junto, hein? Obrigado. Obrigado. Valeu! E aí, galera! Curtiram esse bate-papo com o um casal formado? Bom demais, né? A Karen e o Alex vem aí transformando centenas de pessoas com muita verdade, e dá para sentir a paixão no brilho dos olhos, dá para sentir como que eles vêm trabalhando aí de maneira mais equilibrada, viajando pelo mundo como nômades também, e compartilhando esse saber, compartilhando esse tipo de transformação com outras pessoas que estão buscando aí mais autoconhecimento, mais desenvolvimento pessoal. Então se você curtiu, vai lá, se inscreva no canal, assina o podcast para você não perder nenhuma edição no futuro e dá uma olhada nas outras conversas aqui, porque eu venho falando com muitos life hackers que vêm se reinventando para viver uma vida com mais qualidade e, sem dúvida, se você tá buscando aí mais formatos imersivos de transformação, dá uma olhada nas descrições, porque lá você vai encontrar vários formatos aí para te ajudar nessa jornada, beleza? Até a próxima galera, valeu!